Olá, queridos internautas, queridos amigos, estamos chegando aqui pelo canal Mais Brasil com o, mais um podcast Luz sobre os Fatos. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município de Frutal. Para quem não sabe, Frutal fica no Triângulo Mineiro, no Baixo do Rio Grande, onde nós vamos trazer muitas informações e algumas dicas bacanas, já que Frutal é um local maravilhoso para se trazer novas empresas. Falar comigo essas duas figuras aí, olha aí. De um lado está o meu amigo Rubens Anota, que é comendador. Do outro lado, o engenheiro civil, o Adriano Oliveira. Adriano e o Janota. Tudo bem, meu amigo comendador Janota, Rubens Janota, tudo bem? Tudo bem, você? Como vai? Como vai, Adriano? Que esse dia corra maravilhosamente e que nós tenhamos a oportunidade de aprender alguma coisa com vocês. Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bem, Sardinha. É, gostaria de agradecer o convite para vir aqui conversar com o nosso amigo Janota, com você e falarmos sobre o desenvolvimento aqui da nossa cidade, da nossa região, o que pode ser feito, o que que podemos é, compartilhar, o que a gente pode contribuir para esse desenvolvimento. Muito bem, maravilha. Bom, o objetivo nosso aqui é de falarmos sobre o desenvolvimento de frutal. Eu pergunto para vocês dois, quem começa falando sobre o desenvolvimento de frutal? Posso eu, como mais velho? Pode. Ok. Como mais experiente. Mais velho não existe. É, é. é uma história interessante. Alguns anos atrás, quando a, a, a, a usina de Colômbia foi concedida através de um empréstimo do BIRD, internacional, banco internacional, eu estava naquele momento na, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, cujo governador era o Roberto de Abreu Sodré. E por essa ou aquela razão, eu também fui convidado a adentrar na sala do ilustre governador. E, muito contente, o governador tentando fazer uma pré-lançamento da, da estrutura que seria montada aqui em Minas Gerais, São Paulo, que é a Usina Porto Colômbia. E no momento da discorrer sobre o assunto, ele estendeu um mapa muito grande na sua mesa e começou a falar sobre o, a importância da usina elétrica aqui. E em dado momento, ele colocou o dedo, ele colocou o dedo, em cima do mapa, exatamente no encontro das duas é, estradas de, que se comunicam com o país inteiro, que é 153 e 264. Ele botou o dedo em cima e disse, aqui é o futuro do país. Isso que ano foi, foi isso, Anota? Que ano foi Ah, já antes da, do início das obras do Porto Colômbia Deve ter sido volta de 67, 68. 68, por aí. Ah, certo. Não era então, nem nascido nessa época. para mim, começou o desenvolvimento dessa área. Porque, na verdade, desculpe, Adriano, é um mais afeto a você, porque é um, é um planejador, mas o interessante é que as grandes cidades estão cheias. Busca-se, na verdade, um espaço. E esse espaço se estende ao norte do país, passando por Minas Gerais. Tantas coisas houveram, aconteceram em outras áreas, que está sendo voltada para com alongamento ao norte do país. E isso faz com que a gente coincide com as ideias e adota e tenha condição de entender por que, que isso acontece. Nós temos energia, nós temos logística, agora mesmo o governo está fazendo um traçado de ferrovia para atender a demanda estrutural da agroindústria. Então, a tendência é desinchar as cidades. E, por qualquer razão, graças à é, nossa estrutura, nós temos espaço terra fértil, temos energia e temos a comunicação, não só virtual, como também rodoviária e agora ferroviária. Eu acho que é o momento, ou já passou da hora, e nós temos que aproveitar esse mote para tentar agilizar o crescimento da região, principalmente em frutal. você Adriano... <coughs> Então, Sardinha, como é sabido, acho que por todos, pelo menos por, pela maioria dos frutalenses, eu, eu fui candidato a prefeito nas últimas eleições agora e durante a minha campanha eu fui muito abordado por, por várias pessoas que tinham uma pergunta é, muito interessante assim. E, e algumas perguntavam querendo que eu respondesse sim e outras perguntavam que eu, querendo que eu respondesse não, é, que era a seguinte pergunta... Você vai trabalhar, você vai correr atrás de atrair empresas grandes para Frutal, você vai é, gerar emprego em Frutal através disso? Uh, isso é, é uma questão muito séria e não basta apenas, num momento ali de candidatura eleitoral, você dizer, não, eu vou lutar, eu vou trazer, eu vou correr, primeiro porque a cidade para atrair investimentos ela tem que se vender para isso ela tem que ela tem que se mostrar ela mostrar suas potencialidades como o Rubens falou muito bem sobre a questão do cruzamento estratégico que a gente tem aqui de duas Rodovias de importância nacional, uma que liga a cidade de São Paulo ao Acre e a outra que liga a cidade de Porto Alegre a Belém, ou seja, que nós temos um cruzamento que que liga o, o Brasil de um lado ao outro no sentido leste-oeste, no sentido norte-sul. Nós estamos num local muito importante do país, no centro do Brasil. É, porém, é, todo o crescimento, todo o desenvolvimento, ele tem que ser planejado. Não adianta nós, a ESMO, sairmos procurando qualquer tipo de empresa para se instalar na cidade sem um estudo prévio do impacto que isso vai acontecer. E como que a gente pode fazer isso? Balizando esse desenvolvimento por meio de um plano diretor, o plano que vai direcionar eh, o município eh, para aquelas vocações que, é, ele, ele já possui, e dizer o seguinte, não, aqui vai ser melhor, investirmos nisso. Incentivar que empresas venham sim, mas com um estudo anterior que vai dizer é, o passivo social que essa empresa vai trazer para o município. Ah, o Rubens citou na fala dele sobre é, desinchar, nós não podemos inchar se os grandes centros, a tendência é desinchar, nós não podemos inchar, que, ou seja, trazer uma empresa, ela vem, instala, ela gera 300, 400 empregos, mas ela vai sobrecarregar o nosso sistema de assistência à saúde, a, o sistema educacional público do município. Então, tudo isso precisa ser estudado no momento em que você é, está é, incentivando a... a a inserção de novos empreendimentos na cidade, dizendo que sempre isso é bem-vindo, mas tudo tem que ser planejado. É, na verdade, gente Adriano Sardinha, nós temos aí deveríamos ter consciência de um plano de desenvolvimento integrado, o PDDI, porque quer queira quer não o desenvolvimento aí o crescimento populacional é vertiginoso, é geométrico e nós precisamos dar vazão a isso tudo, mesmo porque, como o Adriano disse e também repetindo, as cidades grandes estão inchadas. Nós temos, e é notório, a migração das empresas. Elas querem liberdade, espaço, mesmo porque a estrutura ocupacional das empresas elas tendem uma abertura maior, que são largas, é, é, apoio à estrutura, que seriam jardins dentro da indústria, espaços, é, lazer, etc, etc. E isso tudo está por aqui, porque a área é grande, é fértil, e nós temos um diferencial de acotovelamento que não existe aqui, que acontece nas grandes cidades. Então, o plano de desenvolvimento integrado, eu acho que é vital, as coisas concorrem, as coisas seguem um rito, segue uma forma de acontecer concomitantemente às necessidades. Desde que se tenha boa vontade para executar o plano, Adriano. Negó interessante isso, né? Isso, isso é muito interessante. Olha só. Brutal hoje atraiu grandes empresas, senhores. Grandes empresas nós temos em Frotal E eu vou deixar para que os senhores citem, Mas entre duas que eu vou citar grandes é A fábrica de latinhas e a cervejaria Sem contar o ABC, sem contar o Bahamas E vocês vão dizer outras empresas que estão vindo aí para Frotal E o que me deixa mais tranquilo nesse aspecto Eu não sei se eu fico tranquilo, se eu fico apavorado, se eu fico triste, se eu chico, se eu choro Porque é o seguinte as empresas estão vindo para Frutal, não é por intermédios políticos, por administradores. Estão vindo porque estão vendo que Frutal, por si só, cresce assustadoramente, porque é um ponto estratégico. E eu, eu perguntaria para os senhores, é, cresce naturalmente? É isso? Então, é, o que eu acho que não, não pode haver... Essas empresas, elas estão vindo, porque, é, como você disse, eu acho que independe de, de poder público a vontade delas virem. Mas o que depende do poder público é, é direcionar, um local adequado para a instalação dessas, dessas empresas, onde eu não tenha uma indústria ao lado de um conjunto habitacional que vai provocar uma degradação na vida dessas pessoas, é, eu tenho que é, prover uma infraestrutura adequada, nós temos que saber da nossa concessionária de energia elétrica se nós temos energia suficiente para fornecer para essa empresa, se nós temos temos, através da nossa concessionária de fornecimento de água, é, água suficiente para fornecer para essas empresas. Então, isso tudo, como eu disse, é objeto de um planejamento, como o Rubens citou o, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Nós não temos um plano hoje que esteja apto, nós temos um plano diretor municipal aqui que foi é, promulgado em 2006 e até hoje ele não, foi, ele não foi renovado. Ele deveria ter sido renovado em 2011, segundo um artigo dele próprio, do próprio plano de turco, que dizia que daqui a cinco anos deveria ser é, refeito. Ele não foi feito. É, e o que, que acontece? O, poder, a, cabe ao, o que cabe ao poder público? cabe ao poder público direcionar esse desenvolvimento de maneira que ele seja sustentável e de que ele não degrade o nosso ambiente urbano, de que ele não traga transtornos ao transporte público, ao transporte, às vias públicas, um estrangulamento de nossas vias públicas. Então, tudo isso parte do poder público, mas é essa questão de direcionar. O plano diretor, inclusive, ele tem um zoneamento, que ele diz, olha, essa zona aqui é só residencial, aqui é industrial, por que, que, que, que existe isso? Isso aí não existe à toa, existe, é justamente para dar conforto ao cidadão é, é, frutalência, o é um cidadão ao é, é, é um morador aqui da cidade que é, vai, que, ele quer emprego sim, ele quer que abra a empresa sim, mas tudo tem que ter as suas planejamento, alocações. planejamento eu concordo gênero, número e grau é, o interessante é que quando se fala da política apoio é, ao desenvolvimento o que eu tenho visto já que eu vim de São Paulo e montei indústria em Frutal, aliás, uma semi-automação primeira em Frutal, eram duas indústrias, e depois veio a grande, é, que era a fábrica de pano, é, de cordas e de máquina de lavar roupa. Bom, como é que você monta uma coisa dessa fora do Grande centro? Exatamente contando com a benesse da logística. Hoje... Nós temos a, a, não só a comunicação virtual, telefone, rádio, internet, YouTube, etc. Mas nós temos hoje o automóvel que atende as necessidades com segurança e velocidade. que nós podemos, ou tem o caso, por exemplo, agora de manhã eu acabo de falar com o um engenheiro de uma empresa da qual eu estou sendo ligado, que ele mora em São Paulo e trabalha em Jundiaí. Ele pega um trem e vai para Jundiaí. Todo dia. Quer dizer, são 45 quilômetros, apesar de linha reta, mas ele tem a velocidade tal que ele consegue cumprir o horário sem se sacrificar no seu estado natural. Uh, agora, eu faço um questionamento muito acentuado, muito contundente até por que que são tão difíceis você cuidar da saúde, você cuidar do desenvolvimento, você cuidar de um plano diretor, aliás o plano diretor se houve que eu não acredito que tenha havido é, até o presente momento, tudo foi feito no joelho, forçado pela demanda não pela procura exatamente Forçado, forçado por, por instrumentos legais, né? Porque ah, o, o, o Estatuto das Cidades, que é de 2002, foi uma lei. É uma lei federal que obriga que os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham um plano diretor é. sob pena de é, deixar de receber repasses pois é. federais. Mas, mas eu estou entendendo essa colocação. Mas este plano diretor. Ele não teria que existir, não é só posto no papel, porque aqui em Frutal não existe. E eu não sei se em outras cidades vizinhas existe, mas esse plano diretor tem que existir. Obrigado, só botar no papel e não pôr em ação? Tem que pôr em ação e outra coisa, existe hoje um projeto de lei em andamento na Câmara, na Câmara Municipal de Frutal, é, que não me falha a memória, está lá, é, foi enviado pelo Executivo em agosto de 2018 e a sua tramitação encontra-se parada. É, precisava ver que os nossos senhores vereadores uh, se vão abrir a discussão com a sociedade a respeito de, de, desse plano que está lá, foi mandado pelo Executivo, mas ainda é passível de alterações. E uma coisa que é muito importante frisar, Rubens, que é tão importante quanto atrair uh, novos investimentos para Frutal, é dar incentivos também àqueles empreendedores que aqui já estão. Nesse ponto, é muito importante a gente conclamar a Associação Comercial Industrial de Frutal, a ACIF, que... É, congrega aí os empresários que já estão instalados em Frutal. É a ponta, né, Adriano? É a e, ponta. e outra, porque, porque ela precisa ter uma representatividade efetiva, ela precisa realmente representar o empresariado nas suas demandas. Por exemplo, nós tivemos o ano passado aqui em Frutal é, coisas absurdas a partir do dia 20 de março, de empresas sendo fechadas, lacradas... É, inconstitucionalmente pela vigilância sanitária local com decretos municipais o que já foi julgado inconstitucional inclusive aqui por um juiz de Ribeirão Preto bem recentemente e assim a gente viu que não tinha ninguém defendendo o comerciante local é, defendendo o empreendedor local é, sobre, sobre essas questões é, desses abusos que ocorreram principalmente o ano passado. Então, é muito importante que a gente saiba que atrair grandes investimentos que geram grandes empregos é bom, mas incentivar aquele empreendedor que está aqui e já emprega 5, 6, 7, 10 pessoas é muito, é extremamente importante, até porque esse empreendimento ele pode crescer a partir de um incentivo desse. Nós temos cidades aqui na região menores do que Frutal, que já tem distrito industrial e Frutal, Ainda não tem o seu. Então, a gente tem visto que esse, esse, esse movimento de desenvolvimento que está ocorrendo no momento, com a chegada dessas empresas que você citou em Frutal, com a instalação de novos grandes empreendimentos, mas na região, como um geral, está ocorrendo isso. Então, para você ver que isso não é obra de, das mãos de um político. Na verdade, nós temos uma logística excepcional pelo menos por enquanto, até ela ser estrangulada. Nós temos uma logística muito boa, é, mas que precisa ser é, coordenada por alguém, supervisionada por alguém, balizada por leis, para que não tenhamos um crescimento desordenado, ou como diz o Rubens, apenas um inchaço. Porque existe uma diferença muito grande entre crescimento e inchaço. Essa colocação que, que eles estão colocando é muito interessante, queridos telespectadores. Frutal é uma cidade digna de muito respeito. Eu vou, eu vou interpelar o Rubens, porque nós criamos uma vinheta dizendo que Frutal seria algo novo. O Rubens tem ideias fantásticas. Mas antes de, de interpelar o Rubens e o Adriano sobre isso, é, veja bem, a, a nossa cidade ela cresce, como bem disse o Janota, ela está sendo inchada, porque não tem um plano diretor para ser seguido. Né? As empresas estão vindo, elas vão ter. Nós não conseguimos trazer aqui o, o meu amigo Gilson, lá do Hotel Plaza, que por motivos particulares não pôde comparecer, mas o Gilson nos traria, Janota e Adriano, algo que seria interessantíssimo nesse aspecto. Porque o Gilson é responsável por parte de grandes empresas vindo para o frutal. Eu estou falando do Gilson, e não administrações. O Gilson que é, encaminhou diante o conhecimento, diante a vontade, diante o trabalho, que faz para o Frutal. Eu estou falando do Gilson, ele não pôde estar aqui. Poderia estar aqui, lamentavelmente não está, mas ele vai vir, assim que puder, para trazer para nós um autoconhecimento nesse aspecto. Porque Frutal cresce de uma forma desordenada. É aí, eu me lembro bem, da minha cidade de Santa Fé do Sul, quando começamos a preparar a ponte rodoferroviária, Rubens, Janota e Adriano, e querido telespectador, e vocês de Santa Fé. Nós montamos um plano diretor, nós, sociedade. Montamos lá o um movimento atuante de renovação, o qual o presidente hoje é deputado do Estado de São Paulo, Itamar Borges, foi prefeito durante dois mandatos. Nós montamos lá, movimento atuante de renovação, nós povo. Nós, sociedade, porque não tinha um plano diretor também. Mas havia o um sindicato rural lá, que até hoje havia pessoas com interesse. E nós montamos, Rubens e telespectador, um plano diretor para buscar e entregar e preparar a cidade. E nós vamos mostrar isso a semana que vem. Nós vamos lá fazer uma entrevista com o atual prefeito e mostrar como está linda cidade turística Santa Fé do Sul. Mas foi criado um plano diretor para receber a estrutura das pessoas que vêm para não haver esse incha inchaço. Eu acho que frutal está faltando isso. Eu acho que frutal está precisando exatamente que nós, nós, que eu falo nós, é nós, Frutales. O que você acha? Com certeza, Sardinha, Adriano, é, é, é, é importante a meu ver isso aí, sabe? Para carnaval... Ninguém faz passeata para conseguir as coisas para carnaval. Para futebol, ninguém faz pa passeata ou carreata para apoio de futebol. Eu não entendo as razões. Eu não entendo as razões. Porque tudo é conseguido aqui, principalmente nessa região, a fórceps, desculpe, entre aspas, tudo é conseguido através de arrancar a rolha na marra. Na marra. É. Eu acho que falta um pouquinho de notoriedade, um pouquinho de vontade, conforme disse o Adriano, além da parte técnica, a, a, o, o desprendimento, a vontade e a responsabilidade de fazer essa cidade para os próximos também. Por quê? Nós estamos em crescimento, Adriano, vertiginoso, lindo, espetacular, é, por demanda, não por iniciativa pública. Eles é que quiseram vir e vieram. Aliás, como disse o, o Sardinha, o Gilson é, é fundamental a importância, o que esse moço fez e que hoje, não estando dentro do, do, do poder, Público ele faz indiretamente. Sim. É muito importante. Agora, o que está se fazendo em termos de escola? Constrói-se campo de futebol, reforma-se campo de futebol, mas não se faz um aparato para preparação do indivíduo em relação a emprego e renda. Ele está desqualificado. Tanto isso é verdade, Adriano, me surpreende. Me surpreende, porque nas minhas andanças, o pouco que eu faço, o que eu posso, eu tive numa obra pequena, uma obra pequena em relação ao que existe por aí, está é, sendo montado um centro diagnóstico completo aqui em Frutal. Sim. Fica em frente o Moro, o Coisa Moro lá, o supermercado Moro. Sim. E como eu tenho o hábito de conversar com, a, com as pessoas indistintamente, perguntei para os funcionários todos eles, de pedreiro a encanadores, eletricistas são de fora. Isso quer dizer que não temos mão de obra capacitada aqui. Até diria, até diria ou estão ocupados ou muito serviço. O fato é que está vindo gente para cá para atender na verdade, demanda, para atender a demanda. A verdade é, é o seguinte, se aperta no rabo do gato, ele mia lá na frente e não só a parte intelectual do projeto, da execução e do equipamento que lá vão existir para atendimento à população, no sentido de diagnóstica, está vindo tudo de fora. E, certamente, de barretos e adjacência. Quer dizer, por que não nós? É, Rubens, apesar de toda essa demanda que você viu, que você relatou e tudo, ainda há desemprego em frutal. Uh, nas minhas caminhadas durante a campanha da qual eu participei o ano passado, eu me deparei com várias pessoas passando necessidades, desempregadas, mas quando você ia conversar com a pessoa, a pessoa não tinha um nível escolar bom, não tinha um curso técnico, e quando você perguntava a experiência profissional que ela já havia tido, às vezes um jovem de 20, 23 anos, bem jovem, pai de família recente, as experiências que ele tinha era tudo de serviços braçais, operacionais, não tinha nada de um serviço um Recife. pouco mais especializado. Então, é, o que, quando eu digo que falta a capacitação, o oferecimento de capacitação para a população, também faz com que se busque mão de obra fora, porque aqui... É, está faltando pessoas, tem gente desempregada, mas elas não estão capacitadas ou aptas para o trabalho que se necessita delas nesse momento. Isso é muito, isso, isso é grave. Para uma cidade no porte de Frutal, que está em total, em total crescimento, isso é grave. Agora, eu vou indagar aos senhores uma coisa interessante. Vocês falaram da rodovia 364, que é uma, uma, uma, uma, uma rodovia muito importante para principalmente para nós aqui em Frutal, que estamos em um ponto estratégico. Até poucos dias, agora que estão arrumando, tava em calamidade pública, de Planura a Até 153. 153. 40 quilômetros. 40 quilômetros de distância. Uma barbaridade difícil de se passar. Muito bem. Essa, essa situação se tornou difícil para ser resolvida. Conseguimos através do DENIT, não vamos falar quem é o pai da criança, não interessa, o importante é que se resolveu. Correto, Rubens? Está resolvendo. É, Está resolvido, está terminando. Vai levar um tempo? Parece que o trabalho... Parece porque eu não vi, mas já tive a informação de que o trabalho está sendo bem feito. Muito bem. Nós vimos... Eu vou fazer uma, um comentário aqui. Bom, se a rodovia 364 é tão importante que nos ligam ao mundo, vamos dizer assim, na, em transporte rodoviário, é, a nossa cidade, se nós pegarmos do trevo, que quando vimos lá de, de planura para cá, e vimos no primeiro trevo, depois passamos no segundo trevo, e depois vimos no terceiro trevo, nós vamos ver que é uma calamidade a sujeira, um, não tem um, um ponto estratégico para que atraia. Isso vem de muitos e muitos anos para que atraia alguém a adentrar na cidade de Frutal, que é uma cidade maravilhosa. Eu gostaria de ressaltar aqui, voltando um pouquinho, quando Alexandre e o Janota disse aqui, olha, a importância das empresas locais. Se for citar o um nome, nós vamos ficar citando aqui cinco dias, mas tantas empresas locais que produzem grandes e muitos empregos em nossas cidades. Empresas grandes, citando o JB, é, citando outras tantas, não vou citar todas que eu vou cometer, já citei o JB, já foi. JB e tantas outras grandes empresas que já existem em Frutal. Agora, o, a nossa, o nosso trecho, que diria aqui de 8 a 10 quilômetros, um pouquinho mais, que se diz lá do aeroporto até aqui na cervejaria Império. É isso? Até na cervejaria Cidade Império. Que, aliás, uma empresa de geração de empregos fantástica. Outra empresa, geração de emprego fantástico, a, a, a usina Serradão, a da Alberto Queiroz, são pessoas pujantes que estão aí lutando há muitos e muitos anos. Sim. Certo? Sim. Agora, parece que já existe um plano nesse aspecto, porque isso foi criado pelo então deputado federal, o Nárcio, que criou para se fazer uma marginal do, do, do, do aeroporto até a cervejaria império. Daria uma outra vista, daria uma outra cara Quando se passasse no trevo, quando se passasse na rodovia 264, cruzando o frutal, passando por Frutal, Nós íamos ver uma cidade, gente, uma, vicina, uma, uma marginal que nos dá a característica de que nós estamos numa cidade bonita Mas por que se preocupam em coisas banais e não se preocupam com isso? Eu pergunto a vocês dois essa questão viária, questão de criação de uma marginal numa rodovia federal, não é algo que seja muito simples. É uma operação um pouco complexa por conta muito da burocracia que o DENIT, que é o órgão que administra essas rodovias, ele impõe. Mas não é algo impossível, é muito importante. Mas sobre a sujeira que você falou... Eu volto a falar o que nós falamos no podcast que conversamos sobre meio ambiente, uh, que no Brasil uh, nós temos, os, os municípios infelizmente, eles dependem muito de repasses federais para administrar a, a cidade, porque no, é o ente federativo mais pobre que tem na, na, na federação, é o município. E todos os ministérios têm programas para os municípios. O Ministério do de Desenvolvimento Regional tem. O Ministério do Meio Ambiente, incrivelmente, não tem um programa específico que trate do meio ambiente urbano, que é muito importante você tratar do, da destinação final desses lixos, do resíduo sólido, do esgoto. Tudo isso, gente, é meio ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente não tem um programa para ajudar os municípios a gerir essa política ambiental, melhorar o meio ambiente urbano, que é tão importante para o cidadão. Anota. Aí nós voltamos àquela pequena, tópico é tudo uma questão de boa vontade. E muitas vezes, sem ouvir o vil metal, sem o dinheiro, ainda você consegue fazer uma coisa que agrade aos olhos, não precisa muito uma varredura, uma capinagem, um totem de madeira estilizada para a entrada da cidade, isso não tem custo, pô. isso é banalíssimo, isso é porcaria, que todos nós juntamos aí 10 reais do bolso, a gente consegue fazer um totem de entrada de uma cidade que agradaria quem chega, quem passa, enfim. Você está numa cidade Enchemos os olhos. É. Ah, <risos> Só isso. Se nós fomos aqui para Ribeirão Preto, nós passamos por um Cristo Redentor, em escala menor, de braços abertos e, coincidentemente, dá ao entroncamento da estrada por qual você passa. Sim. Poxa vida, por que não? Custo tem isso? O que, Adriano, é uma questão de boa vontade? Sim, tem muita coisa que poderia ser feita, uh, poderia partir, partir é, do próprio cidadão, do, do, da, da é, iniciativa privada, do poder público, de associações, <risos> uh, mas eu creio que tudo isso... Tem, tem que, que, que ser planejado. Tem que ser planejado e tem que partir de, do diálogo. Nós, temos, nós estamos aqui hoje iniciando talvez um, um ciclo de debates que a gente pode fazer nesse podcast aqui, Luz sobre os Fatos, onde a gente pode estar trazendo outros elementos da sociedade, estar chamando aí a associação comercial para participar é, e começar um movimento para o desenvolvimento da nossa cidade, para a região do Triângulo Mineiro Sul, do Baixo Rio Grande. Eu acho que é muito importante, talvez essa conversa de nós, de nós hoje aqui seja apenas... O, o início, mas isso, é uma é, é, é um, isso que eu quero. Uma sementezinha. Aliás, nós queremos, né? Uma, é uma sementezinha. É uma eu, sementezinha. Eu, eu quero que os senhores políticos entendam: é. nós não estamos aqui para criticá-los, não. Nós estamos aqui para sugestioná-los. Agora, repente... se me permite. Pois não? Sardinha Adriano, o envolvimento das coisas tem que começar também na tenra idade, né? Sim. Que seria nos meninos, nos mocinhos que estão aí no quarto ano, quinto ano, Eu não sei como é que é a graduação hoje, né? Mas se seria viável até é, comprometer as escolas que envie um mais ou menos com condição para vir debater já com já conhecendo desde a tenra idade a responsabilidade dele ao longo da sua trajetória porque nós estamos falando muito de nós Adriano eu tô... ou talvez nós levarmos esse debate até as escolas também porque também. isso é muito também. importante também. você mesmo o Adriano me ajudou a criar o projeto você viu sócio educativo nós provo nós provocamos esse projeto no início do ano mas Fizeram de contas que não viram, porque não tinham o dedinho político. No nosso projeto não tem dedo político. Nosso projeto tem o povo, as pessoas de bom caráter. É isso que nós queremos. Desculpa. É, é muito importante, eu acho, a mobilização social e eu acho que essa conversa nossa aqui, se ela tem alguma razão de ser, é justamente tentar essa mobilização da sociedade em torno de ideias. Bom, eu, nós estamos aí com o projeto, já, já estamos agendando com a Associação Comercial, que gentilmente nos cedeu o espaço para que nós possamos fazer um podcast ao vivo, trazendo grandes empresários que já estamos enviando os ofícios, empresários atuais, empresários que já existem em Frutal, trazemos os empresários que estão chegando, certo? Para discutirmos isso, para discutirmos exatamente isso que nós precisamos, um, um projeto socioeducativo que nós queremos criar, estamos tentando criar, não, vamos criar, vamos fazer, se Deus assim permitir, para justamente começar essa sementinha, já nota, plantar essa sementinha, de darmos continuidade ou mostrar. Eu falei que ia a, a andar você, e eu criei disse, e disse, frutal, novo polo regional. O falou, não, era, não é isso, não tem nada de novo. O que, que nós poderíamos sugerir nisso? Polo regional, por que não? Não novo, né? Um por polo quê? regional, mas não novo. Seria é. isso. Frutal, um polo regional. Para que nós atraíssemos empresas, Adriano, mais empresas, porque as empresas estão vindo. Se você pegar hoje a br 53 sentido Rio Preto, você já viu o que, que tem ali de construção, na beira da rodovia. Sem, sem distrito industrial. Pois é, nós não temos isso e, e, e isso é uma preocupação que eu tenho, porque eu estou vendo cidades pequenas aqui na nossa região, no nosso entorno, que já estão se organizando e montando seus distritos industriais. Então isso aí eu acho que é algo que, que Frutal está passando da hora. Agora, por quê, Adriano? Porque a vocação está é estereotipada, está concentrada dentro de Frutal, por quê? tanta dificuldade para se conceber ou para se conseguir ou para se agir ou para se preparar para um futuro melhor por que é tão difícil eu acho que isso aí passa essa resposta não é fácil ela ela passa por vários problemas eu acredito é, sim. entre eles a falta de diálogo que eu já citei que eu acho que falta um entendimento melhor entre os atores políticos sociedade civil é, então precisa passar por isso, e alguns entraves burocráticos que precisam ser removidos. Hum. Então eu acho que é, a gente precisa é, de, de ter um debate, eu acho que a gente não poderia se alongar mais aqui, não sei se temos tempo sem, não, ainda para isso, e, é, é, mas eu acho que isso seria objeto até de um, um outro podcast para a gente estar tá conversando, dando continuidade nesse, nesse assunto. Eu até pergunto, indagaria aos senhores, esse podcast que nós queremos realizar é ao vivo, que nós vamos fazer, trazendo 10 ou 12 mais empresários para que viessem participar com a gente lá na Associação Comercial e Industrial, com a participação da Associação, da Presidente, membros da diretoria e empresários. Vocês acham que isso é válido? Eu acho que é super válido. Anota. Eu acho sim. Congregando a todos, inclusive as escolas, né? As escolas, principalmente. Eu quero investir. Eu quero não. O projeto que nós temos é de trazermos coisas, como você disse, para as crianças. Pegarmos é que... indústrias maravilhosas e tem nos ajudar a, a investir nesse pessoal, em todos os segmentos da cidade. Seria interessante? Sim, Porque, eu acho que é muito interessante. Adriano, quando você envolve a criança já madura dentro da escola, eu não sei se quarto ano entendo mais da... É, no da quinto divina. ano ela vai estar com 11 anos. Não, mais qual mais. é o 16, 15, 18? De, 16 vai ser nono ano. Nono é, ano. É... convidar a escola que tem esse indivíduo, o que, que acontece? Vai haver um debate dentro Sim. da escola para preparar esse indivíduo para vir para cá. Quantos envolvimentos, quantas pessoas nós envolvemos? Exatamente. E quantas escolas são? E quantos parentes e quantos periféricos vão estar lá ouvindo aquela criança, porque... Nosso objetivo, enfim, o nosso objetivo é de unirmos as pessoas, é, é de trazermos a sociedade, é de pegar estes alunos que você disse aí, trazermos para um grupo só. Parar com esse negócio que o furano faz uma coisa, o furano faz outra. Oh, uma durinha sozinha não faz verão. Então vamos nos unir todos por um objetivo, por uma causa trazermos coisas maravilhosas. Esse é o nosso projeto. Eu deixo aqui os meus agradecimentos a você, Janota, meu querido Janota, comendador Janota, a você, Adriano, engenheiro civil, e a você, telespectador, que ficou com paciência, mas aos empresários, nossa gratidão, nosso respeito por vocês. O nosso objetivo aqui é unirmos forças e fazermos algo para que amanhã os nossos netos nossos bisnetos dizem: houve alguém que plantou uma semente. Agora, quem vai fazer a semente terminar é o povo, é a nova geração. Porque nós já estamos velhos, né, Janota? Nós já estamos. Eu. Sim. Nós, nós estamos. Eu também. É bom. Eu já estou lá com A está meus... na terridade. ele tá Tem na muito que correr eu já, ainda. Eu já tô ele com tem muito 35... chão ainda. É, eu já estou com meus 35 anos, então, né? Entendeu? <risos> o Janota está com os seus 48, o, é. o menino está com 19. Nossa. Eu estou dizendo isso, 19, é na vontade né? de trabalhar. É na pujança de fazer alguma coisa crescer. Ou estou falando bobagem. Pode ter 80 anos, mas a cabeça é de 15, de 20, de 30 anos para o trabalho. É isso que nós temos que aproveitar. É isso que nós temos que fazer. Vamos juntos darmos as mãos. Janota, obrigado. Obrigado também. Muito gentil pelo convite, muito gentil, realmente. E obrigado por estar do lado desse moço aqui, que é um, além da experiência, é um expert e muito consciencioso nas ações que ele tem. Obrigado. Eu também te agradeço, Sardinho, pela participação. Eu agradeço muito esse bate-papo aqui com o professor Janota, <risos> é, que a gente que sempre traz aqui alguma coisa para a gente essa troca de experiência é muito importante aproveitar para deixar esse convite para o empresariado local para vir com a gente vir conversar vamos discutir né eu sei que o seu canal vai estar sempre aberto aqui Sim. então a gente pode é, é, levar esse bate papo para frente quem sabe isso não saia não resulte aí num melhor desenvolvimento para nossa cidade muito obrigado sardinha obrigado Deixado. a vocês então justo é nosso vamos fazer o nosso polo regional, que é frutal, crescer assustadoramente com a ajuda de toda a comunidade, com a ajuda dos políticos. Ou seja, nós não temos partidos. O nosso partido é Brasil. O nosso partido é frutal. O nosso partido é Triângulo Mineiro, é Minas Gerais. Tá bom? Beijo no coração. Aguarde porque vem mais discussões aí, mais projetos maravilhosos nesse aspecto. Um beijo no coração.